Eu vou só contar a história da minha neta Alice, que a Ana Marta está aí, então veja bem que coisa interessante. É, a minha neta ficou aqui três dias essa semana aqui em casa e como eu falei logo no início, é, eu, ela estava comendo muito açúcar, botando muito, muito açúcar nos sucos, né, no café, e eu aqui em casa não uso mais açúcar, né? Nem, nem açúcar de qualidade eu uso mais. Né? Realmente, eu não coloco açúcar mais nada, nem café, nem suco. Me acostumei assim, a sentir o sabor das coisas. Então, isso é uma conquista muito grande assim, para mim, que é uma coisa que eu recomendo a todos vocês. E aí, é, é, eu chamei a Alice para assistir o filme Muito Além do Peso, é, que é um filme fantástico, eu recomendo que vocês assistam, porque ela vai trazer exatamente... A, a, o nível, esse filme é um documentário de 2012, mas naquela ocasião, já existiam 33,5% das crianças obesas ou com sobrepeso. Né? E assim, uma pandemia mundial né, de obesidade infantil e obesidade adulta. Né? E aí eu trouxe a Liz para assistir o filme. Primeiro eu peguei o filme, que era um resumo, que era 17 minutos, ela assistiu comigo atenta, sentada aqui no meu colo, e a gente ficou assistindo o filme, comentando, aí eu digo, Liz, agora tem um filme completo, você topa. Ela tem cinco anos, Gisele. É, ela tem cinco anos. Aí digo, você topa assistir o um filme completo? Ela disse, "Topa, topa", Aí começamos a assistir aqui no meu computador. Ela disse, Não, vamos para vamos a TV. Eu, vamos. É, sentei no sofá com ela e assistimos. Olha, gente, o filme era uma hora e 25 minutos, aproximadamente. Ela assistiu mais ou menos uma hora e 20 Era noite, ela ela estava com muito sono. Mas no outro dia, no outro dia, ela acordou né, pensando no filme. E a, minha, a menina que me ajuda aqui em casa... É, é, chegou aí umas 8 horas da, e ela disse Sandra, vamos assistir o um filme comigo que eu vi ontem com o vovô e aí a Sandra foi assistir o um filme com ela né Até, depois a professora dela né, a professora dela veio dar aqui uma lição né que ela está tendo aula em colégio a professora veio dar uma aula particular para ela aqui no outro dia e aí é, é, a professora ia ficar inclusive no intervalo de almoço eu tinha almoço em casa né e eu falei para minha filha que ela podia almoçar aqui mas aí o que aconteceu é que a professora né é, falou para ela que ia pedir, ia pedir um, um sanduíche do McDonald's e uma Coca-Cola. Aí a Liz, a Liz correu para mim, né disse, pai, a professora está dizendo que vai pedir um McDonald's e uma Coca-Cola. né E eu disse para ela que esse alimento não é saudável, que eu ia falar com você. Aí eu disse, filha, realmente não é uma boa... Uma, uma... Não é uma alimentação saudável, com certeza, né? Ela voltou para a professora, eu sei que a professora desistiu de pedir o McDonald's, e a gente almoçou aqui em casa, esquentou a comida, nós três, e almoçamos. Então, a Liz terminou, não só é, é, trazendo essa, essa reflexão, é, ou seja, contribuiu para ela mesma, A criança de cinco anos, viu o filme duas vezes, né? um filme de 1 hora e 25 minutos, ela viu duas vezes, sem falar que ela viu também é, o resumo, então isso é maravilhoso e ajudou também a professora dela que estava se assim, encaminhando a comer um McDonald's com Coca-Cola, né? que eu realmente não oriento a nenhum de vocês.